O Reino Unido está em contagem regressiva para o Brexit, a saída da União Europeia marcada agora para o dia 31 de janeiro. Aqui em Londres, eu conversei com algumas autoridades brasileiras e também com ingleses para saber o que, que o Brasil pode esperar do Brexit. E o que me disseram é, inclusive, que eles têm uma expectativa positiva né, dessa saída, porque com o fim de determinadas regalias né, para países europeus, outros mercados, outros países podem aparecer como sendo interessantes para o Reino Unido, entre eles o Brasil. Né? O, a Embaixada Brasileira criou o Brasil Brexit Watch, né? o Observatório Brasileiro do Brexit, é um portal que reúne as regras que já foram divulgadas para importações e exportações. A intenção é que empresários brasileiros já possam ir se adequando e vendo aonde eles podem ou ampliar ou se encaixar nesse novo mercado. Na educação, a expectativa também é positiva, isso porque as universidades britânicas estão entre as mais internacionalizadas do mundo. Né? São mais de 700 mil estudantes né, daqui, que vem de várias partes do mundo e eles não pretendem reduzir esse número. A União Europeia é, por sua vez, o principal destino dos britânicos, então também com a saída do bloco pode ser que outros países se tornem atraentes para os estudantes britânicos, entre eles o Brasil. A gente ainda tem mais ou menos um ano aí de transição né, para a adequação das novas regras, discussão das novas regras que vão ser definidas para cada setor, então muita coisa ainda pode acontecer.